Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Tony Play Eu tenho apenas 23 anos e já faturei mais de 2 milhões de reais através da internet E nesse vídeo aqui eu vou estar destravando o que é uma mesa de um cassino, beleza? E eu vou te dar 5 motivos para você começar hoje mesmo a operar dentro do Cassino Online E se você não está dentro desse mercado aqui, eu sinto muito te informar isso, mas você está deixando muito dinheiro na mesma beleza? Primeiro motivo é o seguinte, ó, você não precisa vender nada para ninguém para você ganhar dinheiro através desse mercado. Isso mesmo, você não precisa bater porco em porta, você não precisa apresentar para o seu amigo, não. Todo o dinheiro que a gente ganha através desse cassino aqui é através de aposta, beleza? Você vai ter uma pessoa que vai pegar pela sua mão e vai te ensinar a viver 100% de cassino com a taxa de assertividade de 95%. Beleza? Segundo motivo importante, esse mercado funciona durante 24 horas. Então você, se você for aquele tipo de pessoa que gosta de dar desculpa, play, eu não tenho tempo para operar, eu não tenho tempo para ganhar dinheiro. para atenção, hoje em dia o cassino funciona durante 24 horas por dia. Você pode operar de manhã, de tarde, de noite. Com apenas 15 minutos do seu dia, você já consegue fazer uma renda extra de 50 100, ou até mesmo 150, ou até mesmo mais do que isso aí. Vai depender da gestão da sua banca. Então esse é um motivo crucial para você começar hoje mesmo dentro desse mercado. Terceiro motivo importante, vamos lá. Você não precisa ter experiência para operar, isso mesmo, você não precisa ser um engenheiro, você não precisa ter muito conhecimento para operar dentro desse mercado. Sabe por quê? Porque hoje em dia tem tenho uma ferramenta chamada Rolet Mega Boot. É um robô que vai trabalhar 24 horas por você operando e te mandando as melhores análises, as melhores entradas só para você copiar e colar. Mesmo que você não saiba de nada, você vai conseguir ganhar dinheiro. Dentro desse mercado, porque eu vou te ajudar, beleza? O quarto motivo importante, você pode ter resultado até no mesmo dia que você entrar. Por exemplo, se você entrar hoje no cassino online, você pode ter resultado até hoje mesmo. É totalmente diferente de tudo que você já viu. Tem muita gente que entra em alguns mercados online, precisa demorar 15, 30, 20 dias para ter o seu primeiro resultado, para realizar a sua primeira vida. No cassino online é totalmente diferente Se você entrar hoje, você tem uma banca hoje Basicamente você já consegue ganhar dinheiro através dessa banca hoje mesmo Porque o resultado é instantâneo, beleza? Cada girada, cada jogada do cassino dura apenas um único minuto então você pode ganhar 100, 250 50 reais, 500 reais em apenas um único minuto, como você também pode perder. Então tem a sua vantagem, tem a sua desvantagem. Mas o nosso robô, ele trabalha para te dar a taxa de assertividade de até 95%. Beleza? Outra vantagem, a última vantagem aqui, importante você pode começar com pouco dinheiro, você pode começar com uma banca de 30 reais, hoje em dia a gente tem, começou com uma banca de 30 reais hoje em dia faz mais de 125 reais todo santo dia, beleza? Não é um mercado que você precisa investir alto, por exemplo, se você for abrir uma loja hoje em dia na sua cidade, você precisa investir muito alto para você ter lucro e aqui no próximo Moral não, você começa baixo, beleza? ter uma taxa de assertividade e aumentar a sua banca e ter lucro imediatamente. Beleza? E pode começar com um pouco. Agora eu vou destravar essa roleta para te ensinar de fato o que é que está escondido por trás do segredo e realmente ganhar dinheiro no cassino lá, vamos lá Isso aqui é uma roleta de cassino, beleza? O cassino ele tem 37 números, contando com zero que é o 0 número da casa. E detalhe, a gente não joga nem números, beleza? Toda a nossa metodologia é baseada nisso aqui, ó. presta atenção. Você deve estar me perguntando, Play, o que significa isso aqui? Isso significa aqui, ó, números baixos. Por quê? Porque está aqui, ó, de 1 a 18. Então, se você pegar uma ficha de 10 reais e colocar aqui, beleza? E a roleta girar, a roleta girar, e cair em qualquer número de 1 a 18, você ganha 20 reais, beleza? O que significa isso aqui, Play? Isso significa números altos. Tá isso aí, tá com o teu caderno na mão, né? Porque se você não tivesse você tá deixando dinheiro no mesmo. Isso aqui significa números altos. O que significa números altos? Pai, 19 a 36, se você colocar uma fichinha de 10 reais aqui no 19 a 36, e se a bolinha girar na roleta e cair no 19 a 36, você ganha 20 reais. Do mesmo jeito é isso aqui, ó. Isso aqui significa números mais, se você colocar uma bolinha aqui, Botar uma fichinha sua de R$10,00 e cair em qualquer número para a roleta, você ganha, beleza, 20 reais o dobro do valor. Isso aqui também, números ímpares, beleza? Se você botar uma fichinha aqui de 10 reais e a roleta de e cair em qualquer número ímpar aqui dessa roleta, você ganha 20 reais Do mesmo jeito é no vermelho. Beleza? Se você botar uma fichinha aqui e a roleta girar e cair em qualquer número vermelho, uma fichinha de R$10,00 você ganha R$20,00. Do mesmo jeito, é no preto a mesma coisa, beleza? Então, esse quadrante aqui, a odd é de 2.0. O que é uma odd de 2.0? Preste atenção. Uma odd de 2.0 significa que se eu colocar R$100,00, vai botar mais R$100,00 para mim. Ou seja, eu apostei R$100,00 e eu ganhei R$200,00. Beleza? Então, todos esses quadrantes, a odd é de 2.0. Se eu botei R$10, eu botei reais. Agora, vem a outra parte dessa roleta que você precisa entender, beleza? A roleta também é dividida em três quadrantes, ó. Primeiro quadrante aqui, segundo quadrante, beleza? E também a roleta é dividida em coluna. Então, vamos lá, presta atenção. Se eu botar uma aqui, Play, o que significa isso aqui, ó? Isso aqui significa primeira dúzia. Play, o que é primeira dúzia? o que é a primeira dúzia? é do 1 até o 12, beleza? Como assim eu do 1 até o 12? Do número 1 até o número 12. Se você botar uma fichinho aqui, beleza, de 10 reais e a roleta girar e cair no número 1, 2, 3, qualquer número desse aqui até o 12, isso significa que você ganhou o valor da odd de 3.0. Que é isso, mãe. Se você colocou 5 reais, você vai ganhar 15 reais nesse quadrante. Aqui a segunda dúzia, a mesma coisa. Que a segunda dúzia eu falei? É do 13 até o 24. O que significa isso, Se eu colocar uma bolinha aqui, ó, se eu colocar uma fichinha, e essa fichinha de 10 reais, eu estou dizendo que a minha sorte está dividida, beleza, em três etapas. Então eu estou apostando na segunda dúzia, do 3 ao 24. Se a bolinha cair em qualquer número desse aqui, do 3 ao 24, eu ganho uma ordem de 3.0, beleza? Se eu apostei 10 reais, eu ganho R$30,00. reais. E do mesmo jeito eu tenho aqui na terceira dúzia. A mesma coisa na primeira, da segunda e da terceira. E também toda essa estratégia pode contar também, beleza? Para a primeira coluna, que é essa aqui, ó, essa linha aqui, a mesma coisa se você colocar uma ficha aqui de 10 reais e cair em qualquer número desse aqui, 1, 4, 7, 10, qualquer número desse, você ganha 30 reais. do mesmo jeito na segunda coluna e na terceira coluna. Se você colocar uma fichinha aqui e cair nesses números aqui, você está dizendo que você está apostando aqui, colocando a sua sorte nesse número aqui. Se bater, você ganha o triplo do valor, ou seja, se você botou 10 reais, você ganha 30 reais. Então é desse jeito que funciona, beleza? O nosso método, a gente sempre aposta nesses quadrantes que eu te mostrei. A gente não aposta em números, só em quadrante, e é assim que a gente ganha dinheiro aqui dentro desse mercado. Na próxima aula eu vou te explicar melhor. E é isso, família. Tamo junto e vamos para a próxima aula.